Olá, estou aqui para fazer um convite a você. Venha conosco participar das Jornadas Centenário de Freire. As inscrições já estão abertas. Acesse www.eadfreiriana.org.br barra jornadas-cpf Centenário de Paulo Freire. Participe conosco, inscreva-se. Convide um amigo, venha conosco. Jornadas Centenário Paulo Freire. Um abraço e obrigada.